Vamos rir, vamos rir no João Cleber Show. Tia, por favor, eu quebrei meu braço e ainda o rapaz me aplicou uma injeção e tá doendo muito. Eu precisava muito trocar o criativo. Já, como seu marido ou você trocar pra mim, por favor? Pode trocar? Tá doendo demais. Aqui, moço. É não, peraí. Vamos Pera rir, braço, vamos você rir. Aqui, você falou que era no braço e você vem levantando. Não, isso é um... é um. Não, não, não. Não, não, não é bumbum. Meu bumbum, é bumbum. Me dá me devolve. Ai que dor. Oh, casal, por favor, eu preciso muito de uma ajuda. Tá doendo demais meu braço porque eu subi numa escada e caí. Aconteceu um acidente aqui, eu vou te mostrar, você pode trocar pra mim ou seu marido? Sim, Quem que pode? É, pode? Pode? Por favor, por favor, gente, porque olha, tá, tô, tá muito dolorido. Por favor, Moça, tá vendo aqui, né? tá doendo demais. Tá uma ajuda, uma não. ajuda. Você pode trocar, eu tenho curativo aqui. Expressa não. aqui, moço, deixa eu mandar pra Ele ela. Ele não vai ajudar em nada. Por favor, minha Como Nossa, assim, ó? Oh? Você é louca. O que que foi? O que que foi? Vou mostrar mais, vou mostrar ah, mais. Esse ah, ó, é, que que não coisa. não aqui, mas não. Mas não precisa vir, não tô atrás de você. Por favor, vocês podiam me ajudar, por gentileza? Eu me quebrei toda ontem e eu, tá doendo demais. Eu precisava trocar um curativo que tá sangrando. Por favor, rapidinho. Sim, sim. Por favor. Ai, gente, vocês não tem ideia, eu vou ficar muito feliz em me ajudar, tá? É aqui, ó. O isso? Olha o Bom. que essa não, não, tá fazendo, vai... meu! Aqui, ó. Vivo? Você deve conhecer essa daqui, deve ser, não não. ser não, nada, nada. Não conheço, não. Deve ser Oi, meu irmão, devolve nada. meu curativo, homem! Quer ver mais pegadinhas como essa? Inscreva-se no nosso canal do YouTube e se divirta!